Viva amigas, um ponto a três cores, muito interessante. Consegui puxar da minha cabeça, consegui perceber como é que isto se faz. Vamos lá para o ponto. Laçada na agulha com a cor de cima, que é o vermelho. Vamos buscar laçada. Não vamos buscar o vermelho, vamos buscar o verde. O verde passa já por baixo de dois que é, neste caso, o verde e o vermelho. Agora vamos buscar o amarelo. O amarelo passa só por baixo do verde, ou seja, só por baixo de um. E finalmente fechamos o ponto com o vermelho. Agora vejam, o ponto é sólido, reparem. Fechamos com o verde, fechamos com o amarelo e fechamos com o vermelho. Portanto, por ordem. Um ponto muito sólido, muito lindo, maravilhoso, estou muito feliz de conseguir fazer estas coisas por detrás também está